E aí, mano, tudo bem com você? Como é que você tá, meu querido? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e essa coisa maravilhosa que eu vou trazer pra você hoje. É muito interessante. Mano, quem jogou o PS2 vai se lembrar rapidamente. Você deve estar tá ouvindo o som aqui de fundo. Porque é uma coisa maravilhosa. Coisa muito legal. Mano, esse jogo tá. Velho, o gráfico dele ficou muito bom, velho. É, eu tô falando deles, meu querido. Ai. Ah. Você já vai descobrir Tamo nele, viado Vamos lá atravessar o cavalinho O começo dele deu uma modificada Porque no Playstation 2 ele não começava assim Ele já começava no cavalo Pá, num ambiente Meio sinistro Cheio de rocha Uma mina deitada numa cama Pá, então Vou deixar vocês assistindo o vídeo aí E já a gente já volta a se falar, beleza? Shadow of the Colossus meus irmãos é estamos nele coisa linda maravilhosa desse jogo e a gente tá no Playstation então mano vem comigo velho vamos acompanhar essa game maravilhosa. linda. vamos apertar o play aqui no bagulho é nós e mano é isso aí velho vamos iniciar uma nova história um mano deixa o um bagulho louco irmão e Velho, eu não sei nem o que fazer, irmão vamos... Deixa eu só dar uma conferida aqui no, no esqueminha é... Cara, não tem muito o que fazer, velho Câmeras, sensibilidade Talvez eu aumente a sensibilidade depois Mas é isso aí, manos é... Vamos lá, vamos lá vamos... vamos começar no normal, né, viado? Vamos começar no normal, dependendo de como for aí Aí a gente vai dando uma modificada, beleza? Mas é isso aí, mano, acompanha aí Tamo junto, se gostar, deixa o like, mano. Se tu curte essa bagaceira, porque o jogo é louco, é massa. Entendeu? Então você deixa o like aí, compartilha aí, tamo junto. Vai lá fala, mano, cola que o moleque tá fazendo. Gameplay de Shadow Colossus, mano. Caraca, velho. bagulho aí. Irmão, você tá ligado, né? Então vamos lá, mano. Chegando no cavalinho. O cavalo ficou putão da vida ali, irmão. O cavalo tá putão, velho. Eu já fico, já. Ah, Maravilha. Coisa maravilhosa. bom parece que o não parece não com certeza esse gráfico deu uma mudada velho eu tava conversando com um amigo hoje falei mano na moral o jogo em si do playstation 2 na época ele já era muito pesado tá ligado ele pro, pro game assim playstation 2 na época ele já era um gráfico muito bom mano agora eu creio que o playstation 4 ele não vai é, decepcionar e outra você viu ali quando eu acessei a configuração Ele já apareceu que É HDR, tá ligado Ou seja, tu pode rodar essa porra em 4K Aqui, viado Dá pra rodar em 4K, hein, mano ah, meu Deus do céu Gente, olha essa imagem, velho Esses são Mano, meu Deus, cara, meu Deus Essas... Pra quem não conhece o game fica atento tá ligado que essas estátuas aí que ele tá olhando tem um sentido e você vai descobrir tá ligado logo mais irmão vou fazer o vídeo sem corte vou deixar o bagulho rodando entendeu daí você vai comenta comigo no vídeo aí o que que você achou o que tá achando você quer que faz umas cortada faz umas parada meia pá minha intenção é deixar o jogo fluir, irmão Velho, remasterizar esse jogo não deve ter sido fácil, não, deve ter sido 8. fácil não mano é. Il was a very cool at the call. I'm not screwed. Wap was you a dealer's also. Few houses is good. I call it the door you Lola. Is this was I look. I'm ou seja, irmão Ele tá falando que é o seguinte É possível trazer a mina de volta à vida, mas não vai ser uma coisa Tão simples assim, entendeu? Este mundo pode trazer Desafios, cara, e é isso que a gente Tá procurando Meu primeiro desafio é aprender A andar de cavalo, tá ligado? Ó, se liga, se liga, vai ver na história Vou traduzir aqui pra vocês. Então você é imortal. Eu sou imortal, ele não é, ele é mortal. Você é Dormin. Me disseram que neste lugar, no fim do mundo, existe um ser que pode controlar as almas dos mortos. Está correto. Somos aquele conhecido como Dorme. Ela foi sacrificada porque tinha um destino amaldiçoado. Por favor, preciso que traga de volta a alma dela. A alma daquela donzela Almas que foram perdidas não podem ser resgatadas. Não é essa a lei dos mortais? Olha, palavrão, velho. Com essa espada, com tudo, talvez não seja impossível. Sério? tanto claro que você consiga realizar o que nós pedirmos o que eu o que eu tenho que fazer eis os ídolos que jazem na parede ou seja as estátuas irmão você precisa destruir todos eles mas os ídolos não podem ser destruídos pelas meras mãos, pelas meras mãos de um mortal, é, irmão, ele não pode, irmão, mas eu posso Então, o que eu devo fazer? Nesta terra, existem colossos, que são encarnações desses ídolos Na pedra, irmão, presta atenção, porra Se derrotar esses Colossos Os ídolos Cairão Entendo Mas saiba Que o preço a pagar pode ser caro irmão. É, mas... Olá. Não importa Estou disposto Porque eu sou rimé Quer dizer, não, não sou nada. não <risos> Muito bem Puta que pariu, irmão Vamos lá, viado Ah, sério que eu vou ter que continuar? Eleva tua espada para a luz. Espera aí, a espada para a luz. E vá ao local onde a luz da espada se concentra. Lá você encontrará o colosso que derrotar. Que deve derrotar, irmãos? Calma, calma. Vamos na moral. Ou seja, meus tios, a gente vai sair dessa parada. E a luz do sol vai refletir na espada dele, tá ligado? E a espada dele, ela vai te direcionar pro local onde você tem que encontrar esse... Esse certo... Esse colosso, tá ligado, mano? E é isso aí, é aqui que começa a nossa função. Eita! Aqui que começa a nossa função, mano. Aqui nós vamos subir no cavalinho, porque o cavalinho... Ah, ó, tá vendo, ó? Ou seja, a espada ilumina o local Porém, ela só, ela só encontra mediante a luz do sol, tá ligado? Você tem que estar tá direcionado na luz do sol É... pra... Ah, esqueci que eu tenho que... Mano, eu tenho que bater no cavalo, viado O cavalo cavalgar Beleza, estamos saindo no sol agora aqui, beleza? Agora a gente vai apontar a espada e essa espada vai direcionar a gente, manos. Ó, tá vendo, ó? Conforme tu vai, ó. Eu acho que é pra cá, mano. Como assim? Ah lá, tá vendo, ó? Beleza. Tamo indo na direção. Ih, cacete. Calma aí, mano. Pera aí. Pera aí que a primeira direção aqui, o primeiro contato com o jogo... Ó, a gente tem um, aqui o um mapa da um, do, do, do nosso local, tá ligado? E a gente vai procurar essa bagaça aí, mano Que eu tô doidinho pra lutar contra um Um bichão doido, irmão Pra dar o zoom Para mover E itens, beleza Máscara de força, tal, tal, tal, tal Beleza, e é isso aí, mano Eu não lembro no Playstation 2 ter essa parada Ó, eu sei que assim eu não vou negar, irmão, eu já joguei essa paradinha aqui Eu tô ligado que o bagulho, o primeiro bichão é aqui, doido Vamos lá Mano, só pra vocês verem, olha só que coisa maravilhosa, mano Fala a verdade, velho É muito show, né Olha, mano, o gráfico é tão bom, cara Que eu acho que dá pra tu ver o rabicó do cavalo, ó Vamos ver se dá pra ver o rabicó do cavalo Peraí, peraí, peraí. Hum. Hum. Bom, vamos lá, mano. Bater no cavalo. E vamos no nosso primeiro bichão doido. Oh, tá vendo? Não foi difícil não, filho. Não foi difícil. Não adianta você falar pra mim. Ah, é difícil. Foi, foi difícil pra caraca. que não foi, mano? Bom. Vamos lá. Agora a gente precisa subir essas rochas aqui, mano. Eu acho que ele sobe por essas... Aqui, ó. R2 abaixa. E aqui ele gruda. Beleza. Hum... Vamos pular. Meu, eu tô apertando o botão errado, tô. Ele tem energia, pode crer, mano. Ai... Ele tem energia dele também, meus irmãos Esse jogo aqui, mano, tu vai falar Porra, Godz, esse jogo é muito Mano, muito da hora Então, as energias dele, tá vendo? Nesse canto aqui, ó, embaixo Aqui embaixo, aqui, ó, tá ligado? Que ficou aquela bolinha Então, ou seja, quando aquela bolinha Começar a dar aquelas Apagadinhas, tá ligado? Significa que eu tô ficando cansado Ó lá, tá vendo, ó Eu vou, Deixa eu ver se eu consigo fazer uma Mostra aqui pra vocês, ó Segurei, certo? Mano? Ó, tá vendo ali, ó? E espera, espera um pouquinho que eu já vou, já vou mostrar pra você Bolinha Ah, pode crer bolinha É muito, mano, é muito tempo que eu joguei isso, cara Muito tempo, manos Sério Mas não, vamos lá, manos Agora a gente vai ter que ser forte ó vai percebendo que eu acho que como é meio que um tutorial pá tá ligado então a gente acaba ó ó o bichão doido ó o bichão doido Olha o tamanho disso, irmão Mano, olha o tamanho dessa parada, velho Eu acho que eu tenho que chamar a atenção dele, mano Eu não lembro, peraí Deixa eu ver aqui rapidão, peraí Opa Que legal, cara Puta merda Peraí ele, ele, Eu sei que ele assobia, mano subia, sei lá Olha lá, olha lá, lá. Vamos chamar a atenção dele, irmão. Vixe, Maria! Ele tá vindo! Caralho! Não, não, não! Pera, se esconde. Ah, moleque. Agora o bichão tá vindo. Agora é sem opção, irmão. Nossa, mano, olha o bichão vindo, irmão Olha o tamanho da bagaceira Eu não lembro por onde sobe nele, mano Não sei se a marreta tá na mão Ou se ele... Se eu subo pela perna dele, tá ligado? Ó, ele vai vir aqui, pá Meio desconfiado, mas não tem ninguém aqui porque a gente é, né, mano Olha lá, não tem ninguém aqui Pode ficar tranquilinho E agora a gente faz o que, irmão? Continua escondido Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos vamos lá, irmão Seguinte, chegamos aqui, ó Segura tua espada para refletir a luz Colossos os pontos vitorais são levitativos Beleza Eu não lembro, mano Ó, força aí e... Não deu, não deu, não deu Não deu, vou ter que economizar força E... Porra, velho Calma aí, irmão Eu vou ter que dar uma segurada aqui, mano Ó, recuperar força Ai, caralho Vamos lá, mano, calma aí calma. Vamos recuperar força, vamos recuperar força aí e... Segura, boa, boa Boa Vamos recuperar força Sobe, sobe Sobe, porra Recupera a força aí Puta que pariu Boa, facada nele, irmão Boa, boa, boa, moleque O bichão vai, vai ficar já daquele jeito Ai não, ainda não acabou embaixo. Ainda não acabou, mano. Eu não só não lembro. Segura aí, porra. Perimos ele mais uma vez, irmãos Vamos lá, vamos tentar subir, mano Ele desceu, ele desceu Vamos lá, manos. Vai, caraca, que agonia, velho Sobe, mano Boa, boa, boa Descansa, descansa Boa, descansa Boa, boa Vamos lá, mano, vamos subir, velho. Eu não lembro onde que tem que ir agora. Eu sei que.. Ele tá. Ixi, o bichão me descobriu, velho. Toma! Pou, na cabeça. Toma, mais uma. Toma mais uma. Toma mais outra. Boa, moleque. Vamos lá, mano. Mais uma. Boa, mais uma, mais uma e ele cai. PEI! Primeiro monstro, moleque. É muito tenso, cara. Primeiro, tipo assim, tá ligado? Pra você lembrar os botões. É muito tenso, mano. E agora é o seguinte, eu acho que essas almas aí vai. Vai! Ah! cair em mim, porra! Que susto! ou seja mano é primeira é tipo praticamente o primeiro espírito tá ligado sei lá o que bexiga que foi liberado do colosso é como eu acho que esses monstros gigante para essas almas são como se estivessem presos a ela tá e aí ele tem que resgatar esse essas almas ou pelo menos o que eu, eu acho que seja né se eu tiver errado comenta aí na descrição e aí, ele quando ele libera essa suposta alma, tá ligado? Ele vai acumulando é, alguma coisa aí, tipo, pra ele poder resgatar essa mina, tá ligado? E, mano, basicamente eu acho que é isso. Então, a primeira missão foi essa, tá? É, eu tive que matar aquele gigantesco, monstresco, mano... De fodescos, vamos peraí, calma aí, vamos ver. Então, voltando à parte da estátua. Agora a estátua se destrói, tá ligado? E aí, é, a gente sabe quantos monstros ainda tá faltando, mano. E são muitos, irmão. Então é o seguinte: se tu curtiu, viu, na moral, comenta aí, velho, deixa o like, compartilha o vídeo. Mano, é. Tá vendo, ó... Então é isso, agora eu tenho meu próximo oponente... E eu vou atrás dele, irmão... nós vai caçar esse bagulho aí... E, velho... Na moral, curti muito fazer esse jogo... Espero que você também tenha gostado... Entendeu, mano? Então deixa o like, mano... Na moral, compartilha o vídeo com algum amigo seu aí... Pra vir aqui... Com a gente, pá... Entendeu? E... Mano, é isso aí, velho... Eu agradeço muito você ter vindo aí até aqui... É, se você assistiu até o final... Então é isso aí, irmão. Tamo junto. Um beijo para vocês aí. É nós. Tamo junto. É nós e tamo junto, irmão. Valeu. Everybody stand up. Put your, put your hands up.